Daqui, creio que a galera Entendeu certinho PVP, quem não tem dúvida é PVP da arena, galera É chegar aqui a 30 pontos, certo? É que eu fiz as minhas quatro batalhas a Primeira, já tô com um, um tempo ali de De punição, né? Você tem que ficar um tempo, tem que esperar Mas é chegar aos 30 pontos, compra lá Duas vezes, é aí Onde eu gasto meus diamantes durante o mês É na torre e aqui né? Que você tem que conseguir porque você vai conseguir pra, as coisas para comprar asa e também para upar suas asas, né? Que é a alma furiosa Beleza, aqui eu acho que ninguém deve ter alguma dúvida Se tiver, comenta aí que eu respondo no, no chat, no whatsapp, gravo outro vídeo, sei lá a gente, Isso aí é muito simples, certo? Outro PVP, saque Galera, no caso aqui de saque, a minha guild domina, domina o, o server Então eu sempre vou no saque 500 aqui, posso ficar até a FK, que eu ganho os baús e tal a questão de dar o último hit no boss, galera, tenta sempre ver né, o sangue do boss descendo. E aí quando ele estiver bem no finzinho mesmo, bem no, no talo mesmo, você tentar bater, tá ligado? Começar os, porque os três hits que o, que o seu player, que o seu shard dá, é os três hits mais rápido. O quarto, o, desculpa, os dois hits. O, o terceiro hit, que é o do especialzinho lá, ele demora um pouco mais. Então você tenta... Pegar esses dois primeiros hits no último risco de vida do boss É essa dica que eu dou Eu particularmente não tenho um grande, um grande desempenho, vamos falar assim Posso até mostrar pra vocês aqui Acho que eu matei o boss, olha lá, 14 vezes A minha guild tem o, o Eternity ali que ele já matou muito, velho Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Só, só deixa eu pegar isso aqui Tá vendo? Hoje eu nem entrei no saque porque eu tava no, no trabalho E não consegui ver Pegar aqui a do Eternity, a gente vai conseguir pegar aqui. Aqui, o cara matou 83 vezes o, o boss, então ele, ele rouba sempre. Aí a opção, ou você espera o último risco e tenta bater na, no método, vamos colocar assim, ou você fica batendo sem parar, que aí é na sorte. Aí você tem que disputar com todo mundo da sua guild, ou com de outras guilds, dependendo do seu servidor. Beleza, galera? para finalizar pvp aqui campo de gelo tem um tutorial ali creio que vocês não tem não tem nenhuma dúvida e a única coisa que você vai ganhar aqui né fazer as quatro vezes se você perdeu duas vezes se você ganhar as duas para tirar os três mil pontos ali de almas feroz para você comprar o, o shell lá como eu falei o shell mate que é o pet que aconselho vocês a usarem beleza é mata mata todo dia às oito e meia lá todo mundo conhece ganha o título Guerra de Guild, fim de semana Expedição, já dei o toque de expedição aí galera, ó Nem fiz a, a expedição de ontem Que eu tô meio na correria mesmo Mas expedição é o que? Você arrancar todos os seus itens Assim como eu mostrei, tem vídeo no meu canal mostrando como é que faz expedição Arranca todos os itens, reseta, faz a expedição, beleza? Na expedição, você vai focar em quê, né? Aqui no expedição, você ganha itens aqui para as relíquias, né? Você vai focar em deixar o level das suas relíquias sempre pareado. Eu tô aqui para colocar esse aqui no 75, né? Vou coloquei aqui agora e também no impulsionar aqui, manter todos os rank 15 e depois venerar, que é o que vai dar o, um aumento aí melhor. E tentar pegar esses dois aqui de baixo, aqui, que são os caras mais difíceis, né? Creio que eu, que expedição, se alguém tiver dúvida, tem vídeo meu aí de como fazer, o que focar tal. Galera, procurando no canal aí, eu agradeço. Beleza? Daqui não tem dúvida nenhuma, correto? Beleza, galera. É... Só PVP, fechou. Show de bola. É... Aqui, Torre da Eternidade. né A galera que for VIP 8... Resetou duas vezes, não tem muita dica que Tem alguns andares que são mais difíceis é, Tem alguns vídeos no Youtube Dependendo do seu andar aí Você coloca no Youtube aí a dificuldade que você tá A galera mostra como fazer Só ou o outro andar sem aqui O cara é muito difícil mesmo, complicado E... A respeito do... Daqui, cara, se você for VIP 8 Tem que resetar duas vezes todo dia Durante o evento magnata Reseta uma vez só, porque você vai precisar de diamante E... Fora isso, tranquilo aqui, creio que o pessoal não tiver nenhuma dúvida, se tiver dúvida, lança aí embaixo aí. Prova do daqui. Galera, chega no limite do seu level e fica fazendo blitz aqui na última fase porque realmente é muito difícil subir o level desse desse negócio aqui, velho. Que nem eu tô aqui no tentando subir pro level 25, cada dia é 3%, quer ver? 52, 55. Nossa, vai muito tempo aqui. Questão dos artefatos ali é, é outra coisa Reino único Eu venho aqui geralmente Venho no único aqui eu já fechei né Eu venho entrar aqui e tento Ganhar 5 estrelas aqui Com esses grátis aqui ó Mas não consigo Aí se eu ganhar 5 estrelas em todos Deixar um com 20 tá ligado que é o top E aí eu sempre vou dar blitz nele Mas é bem difícil Tá galera depois que você chega no nível. No último aqui, o negócio é dar blitz no último, no penúltimo aqui, para você ir ganhando as runas durante o dia e tal. Durante o mês, né? Ganhar as runas. Creio que reino rônico, ninguém tenha dúvida. Esse cara aqui. Galera, muito difícil. Você subir, eu tô aqui no rank 6 aqui. Todo dia eu tô dando um Blitz, né? Mas a dica que eu tenho é você jogar com três amigos. E aí colocar um em cada respaldo de bicho, né? E o cara que fica na direita ali no, no mapinha, cuidar do cara do respal de cima também, onde nasce o boss. Então, tem que ser 3BR, porque falar com gringo é um, é um, é um saco. Os caras parece que não entendem. Eles falam inglês, né? Na verdade. E aí você fica ali no. no respal sem parar de bater. Então eles nascem muito rápido e você consegue uma boa pontuação. Eu fiz isso há muito tempo. Acho que há 3. Um mês já, ele tava com essa pontuação Tava em primeiro, fui caindo aí, mas nem busquei O top de novo É bem simples fazer isso aí Aquela bolsa de gold, galera Creio que não tem dúvida Sempre tenta fazer com alguém da sua irmandade Da sua guild pra você ganhar Pontos de irmandade, aquela bolsa XP Também, certo? Aquela bolsa de recurso, mesma coisa não Acho que o pessoal não vai ter dúvida sobre isso é, Cenário Chefe do mundo, também não Reino das sombras, beleza Acho que sobre isso aqui a galera não vai ter dúvida nenhuma, certo? É, o que eu queria focar mesmo: era o boss, referente ao boss, e aqui as asas, né? As asas da galera, último aqui, ativei minha demo, né? Vou até equipar ela aqui um pouquinho para ela ficar maneira. O seguinte, as asas, manter ela sempre no nível que os ADDs, né? Que compensa os ADDs. No caso, aqui ó, vou mostrar. Tem algumas aqui que tá pedindo pra. Para subir, então vamos subir elas até o level 40, galera. Não tem por que passar disso. Só depois, se você tiver todas as asas já, aí você foca elas até o level 50, porque é até onde tem esses ADDs aqui, ó. Até o level 50 você consegue ADD. Aí você coloca todas level 50, beleza? Focando mais ou menos o que você quer ali. Que nem essa aqui da PV, se eu não me engano, a ABS aqui que eu peguei, ela é boa porque ela é dá crítico, ó. E se eu não me engano, a demo da esquiva. Acerto e esquiva. Que isso para pro minha classe aqui é muito boa, certo, galera. A questão aqui da skill joga de 10 em 10 levels. Depois vem focar o totem. Até tô no máximo aqui. Vou nossa, hoje eu não consegui entrar mais cedo, então por isso que tá tudo também. Eu queria mostrar como é que eu faço, também, né? Questão aqui do, do totem, né? Tem que colocar de 10 em 10 levels lá. Mostrei, falei bastante nisso. Aqui eu gasto uns diamantes também. Como teve o Ticon recentemente, eu gasto no começo porque vai demorar um tempo, né? Mas depois que eu sei que tá uma, duas semanas do ticon aqui eu também paro de gastar diamante, tá galera? Claro, porra, BR é importante, mas o ticon e o evento de compra em grupo lá, né? Que é compra coletiva, eles dão asas, que é uma coisa que você não consegue durante o um mês E esse tipo de coisa aqui a gente consegue durante o um mês, tá galera? Por isso que eu dou sempre essa dica de economizar, quando bate sem eu não compro né? Questão de runas, tá level 3, porque runa level 4 começa a ficar difícil. Beleza? E talentos vai conforme eu tô o peito todos level 5, E agora eu tô focando nesse aqui da ult porque é o que dá ataque, né? Tô deixando ele, vou deixar ele level level 8 aqui, level 10, é meu foco. Beleza? Por causa das missões desse cara aqui, ó. Vem aqui obter, esse é a missãozinha aqui e tem um que é Talento level 10. Deixa eu ver. Hum, não tem nenhum. A gente tem que ter talentos level 10. Ah, esse aqui, ó. O terceiro da segunda coluna aqui, galera. Eu acho que é, é isso aqui que eu tô focando nos talentos ali. Beleza. Acho que daqui pessoal não vai ter dúvida. A questão da asa deixei bem explicado. Aqui. Questão de título, galera. É, eu tô... Tava buscando... Buscando não, eu tô buscando, né? Esse título aqui que é o... Sanguinário Sanguinário Ei, caramba Os outros títulos ali que eu tenho, ele é bem tranquilo de conseguir Aqui, Sanguinário, eu tô com 956 kills O que que eu fiz? Aquela minha continha antiga que eu peguei lá pra fazer elefante Eu tava logando em outro celular, colocando lá no, no saque e matando, né? Um ou outro lá até conseguir esse título Porque ou você se não Você vai ter que ficar entrando no meu caso aqui Em saques de outra guilds para ficar Matando os caras lá e incomodando Os caras para conseguir Esse título porque na raça mesmo Acho que tem poucas pessoas que conseguiram aqui no servidor Todos fizeram esse Essa tática aí né Burlaram o sistema Questão de título, moeda Galera, eu acho que eu deixei bem show de bola. Eu acho que a galera que tiver dúvida aí, me manda embaixo aí, por favor, se eu esquecer alguma coisa. É... A galera que não entendeu algumas coisas aí, por que, que eu acumulo pazinha, por que eu acumulo é, correios. Hoje eu peguei aqui, mas é o que eu falei. É o que eu falei, eu tava bem... Vamos colocar, eu tava... Como eu sei que tá distante, que acabou de ter um magnato, então eu não preciso ter tanta peça pra acumular. Porque... Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas é bom sempre acumular quanto antes melhor, né? Porque dependendo muito do seu, do seu servidor, se você é um servidor que tem muito gringo, quanto mais coisa você tiver, melhor. E vai ter o, o evento de compra coletiva, que é um evento que as asas, cada asa sai mais ou menos 16k de diamantes. Então eu tenho que focar bastante em guardar diamante agora, não, não tudo, mas é o que eu falei aí, a dica... Galera tá sabendo aí, eu tenho outro vídeo aí falando sobre o Magnata. É, é isso, galera, que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Se inscreva no canal. Põe o sininho aí pra galera receber notificação sempre que eu colocar vídeos novos. Esse vídeo aqui eu vou dividir, dividir em duas vezes, né? Já vai estar tá feito. Porque ele ficou muito longo, vai ficar com mais ou menos 30 minutos aí. E é isso, galera. Queria agradecer aí ao pessoal que tá curtindo, tá gostando do canal. Valeu, muito obrigado, falou, tchau, tchau.